Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Estou aqui trazendo um vídeo para ensinar vocês como fazer uma porta com senha. E eu já fiz aqui uma parte do circuito, mas o primeiro passo é você fazer um muro assim como este aqui. Colocando a alavanca um sim, um não, um sim, um não, um sim. E colocando redstone e ativando essa senha, tipo essa senha daqui que eu quero, é esses três. Aí você ativa... E vai conectando a redstone até onde você quiser. Vai colocando redstone em todas as alavancas. É conectado até esse murinho daqui. Esse junto daqui. Não sei se vocês entenderam. Ó. Assim. Colocar alavanca um assim, ou não. Colocar redstone, redstone, redstone. E agora é colocar uma tocha em cada alavanca da sua senha. Pronto. Ela vai apagar, claro. E aqui se conecta ela até aqui. As suas dois aqui que não vão ser sua senha. E conecta todas essas tochas com redstone. Uhum. E conecta aqui também. E aqui atrás, você coloca uma tocha de redstone. Tchou, colo tá ficando de noite aqui. Pronto. Pronto. E assim que se faz? Coloca uma tocha ali na frente, não se esqueçam. Ó. Conecta tudo isso aqui com o redstone, coloca uma tocha aqui na frente, onde você quiser, não importa. E já tá... Tá um pouco bom... Pronto. Uma primeira parte já tá pronta. Agora vocês peguem essa tocha daqui, faz uma conexãozinha até onde... Até onde vocês quiserem, coloca esses três blocos aqui, onde, aqui uma tocha e uma tocha. Ops, calma aí, vai interferir aqui. Assim. E conecta essas duas tochas com redstone. Coloca aqui. Pessoal, desculpa aí de eu estar fazendo esse vídeo tão rápido, que é, que é porque eu estou com pressa que eu vou sair. Aí tem que ser mais rápido então vamos, vamos, vai, vai, pega essas tochas aqui, coloca aqui na frente, vai conectando. E aqui você coloca a porta, vai puxando uma ligação até onde você quiser. E aqui, você vai puxando uma ligação. Até uma pressura plate. De madeira, de preferência, porque fica mais tempo pressionado. E já tá pronta, eu tive essa, essa e essa, e piso aqui, pá, ah, porque aqui tá errada, nossa, e pronto, e se assim eu estiver errada, se tiver uma delas alavancas erradas. Pessoal, esse vídeo daqui é rápido, mas eu vou fazer um outro explicando melhor. Ó, oh, aí eu não vai abrir. E se a pessoa vir achar que... Ah, vou ativar todas. Que vai dar certo. Ativou todas. Não deu certo. Apenas quando eu ativar qualquer sequência dentro. Aí vocês tampam aí seus circuitos. E façam aí sua porta com senha. para ninguém perceber, ninguém poder entrar na sua casa apenas usando então, a sua senha então pessoal e aqui atrás vocês vão colocar uma, vocês podem colocar uma plate normal que vai abrir né, dentro da sua casa então pessoal não se esqueçam de se inscreverem de like se vejam e divulguem meu vídeo o link do canal e tudo se gostarem e se inscrevam no meu canal que eu quero tentar atingir no mínimo 500 visualizações, me ajudem aí, eu sei que vocês vão conseguir. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.